O Enem 2020 está chegando e você vai precisar estudar sozinho esse ano para tudo. E não precisa ficar deprê. Estudar sozinho tem muitos benefícios, tá? Fica ligado nesse vídeo que a gente tem muitas dicas maneiras para você arrebentar nos estudos. Então, ó, se inscreva aqui no nosso canal, ativa as notificações para você receber sempre as nossas atualizações aqui do nosso canal e ficar sempre por dentro das nossas novidades. Falou? Chegamos naquele momento em que você olha assim para o horizonte e lembra muito aquela cena do Rei Leão. Tá vendo essa matéria toda, meu filho? No vestibular, ela será toda sua. Aí você fica assim questionando, peraí, como é que eu vou estudar isso tudo sozinho? Ah, você precisa de muita organização, e organização é com a gente mesmo, então segura aí que você vai anotar a primeira dica. Dica número 1, um, pessoal, se organize, isso mesmo, não tem como, você atingir o sucesso se você não tem uma mínima disciplina, organização, perto de você. Primeira coisa que você já pode começar, organizando, por exemplo, a sua mesa de estudos. Tenha organização. Por exemplo, se você um dia separar para estudar matemática, no outro dia você já se para estudar Geografia? Guarda os seus cadernos e livros de matemática e organiza a mesa para estudar Geografia. Se você gosta, por exemplo, de estudar Geografia, História, Filosofia, sublinhando as palavras-chave, deixando aquilo ali em destaque, quais são as canetinhas que você gosta de utilizar? Então, para determinadas matérias, você utiliza um material, deixa separadinho. Para outras matérias, você gosta de utilizar outros princípios, deixa aquilo ali organizado. Esse é o primeiro princípio básico, se você quer estudar sozinho esse ano, você precisa minimamente ter uma disciplina, uma organização para você se orientar melhor, falou? Segunda dica galera, monte um planejamento, sim! Além de se organizar no seu ambiente, no seu cantinho de estudos, você também precisa ter minimamente uma ordem, uma sequência. Peraí, aí, o que eu vou estudar todas as segundas? O que, que eu vou ver todas as terças e quartas? Será que é melhor, de repente, deixar as matérias mais complexas e difíceis para o início da semana? Será que convém deixar, de repente, sábado e domingo para ficar lendo, fazendo resumos, mapas mentais, leituras para melhorar na redação? Isso tudo você quem vai determinar, você quem vai escolher. Agora, minimamente eu te peço, dá uma olhada na sua programação. Como é que são os seus horários? Quais são as suas necessidades? Quais são os seus objetivos? Lembra que a gente conversa muito sobre ter um cronograma? Está na hora de você começar a pensar no seu cronograma e no seu planejamento de estudos. Esse já vai ser um grande sucesso para você estudar sozinho este ano. Terceira dica, não adianta nada você ter organização e planejamento se você não desenvolve o que a gente sempre fala de foco e concentração. Enganam-se aqueles que acham que foco é uma coisa que você vai ali e encontra de qualquer jeito. Não, foco não se tem, foco se cria. Essa frase que a gente tanto defende aqui no Descomplica significa que você precisa criar um desenvolvimento de foco. E vamos começar fazendo uma primeira coisa? Afasta o celular de perto de você. Ah, mas eu estudo sozinho, eu preciso do celular comigo o tempo todo. Pra quê? Tudo que você determinar que vai estudar naquele momento, tira o celular de perto, deixa ele inclusive em outro ambiente, num outro cômodo da sua casa, por exemplo. Você vai perceber que você vai estudar com muito mais independência, com muito mais autonomia, você vai estudar com muito mais foco e concentração. Isso só vai te ajudar a performar muito melhor na hora dos seus estudos. Lembra sempre... A questão de você, às vezes, se sentir desconcentrado, sem foco, é super natural. Então, sabe uma outra sugestão dentro desse tópico, dessa dica? Você pode fazer mais intervalos. Por que você concentra em estudar duas horas direto, se você pode, de repente, fazer bloquinhos de 25, 30 minutos? Estuda meia hora, para um pouquinho, cinco minutos, come uma fruta, mexe no celular sim, agora volta, mais meia hora totalmente concentrado. Você vai perceber que você vai render muito mais, sua concentração vai ser outra e o seu resultado vai ser muito mais eficaz. Pensa nisso, você vai perceber então que você daqui a pouco está desenvolvendo o foco sem nem perceber. Agora, não adianta querer criar esse embate com o celular e o tempo todo que você está estudando, está com o celular perto de você. Testa, depois você conta pra gente. Vamos à quarta dica, pessoal. Vamos falar sobre produtividade? Engana-se aquela pessoa que acha que basta você separar também cada dia da semana para determinada disciplina. Alto lá. Pensa comigo. Existem os tipos de disciplinas, concordo? Aquelas com as quais você tem mais afinidade, aquelas que você enxerga como as mais pesadas, mais complexas. A nossa sugestão é que você siga, por exemplo, a programação de estudos do próprio Descomplica. A gente já faz uma divisão em que a gente coloca uma matéria mais pesada, vista como uma matéria de exatas, como uma matéria de humanas. Por que você não faz uma programação de estudos para você encontrar mais produtividade, em que você separa, inclusive, por carga horária? Bom, essa matéria me exige um pouco mais. Você separa para ela duas horas de estudos. Lembrando que estudar não está contando o tempo de assistir a aula. Assistir a aula é uma coisa. No tempo que você vai sentar para fazer resumo, exercício, revisar a matéria, conferir o gabarito, isso já é outra coisa. Então, por que você não dimensiona um tempo mais complexo para aquelas matérias difíceis e um tempo um pouco menor para aquelas matérias com as quais você tem mais habilidade, facilidade, gosto, aptidão, preferência? E você vai perceber que você vai, então, tratar as matérias de um jeito diferente, porém, para todas elas, você vai dar uma devida atenção. O que não pode acontecer é, ao final da semana, você perceber que você estudou muito, muito mais uma determinada disciplina e deixou uma outra completamente de lado. Agora, se estamos falando de produtividade, a gente precisa lembrar muito daquela nossa tese. Quem sabe estudar, estuda menos e aprende mais. O que isso significa? Vamos quebrar um pouquinho aquele mito de que você precisa ficar no quarto estudando direto por cinco horas. Muitos pais e mães ainda acreditam nisso, né? que você precisa ficar trancado no quarto, isolado, em silêncio. Não! Na verdade, vamos fazer assim. Claro que você tem que estudar muito. Mas, por muitas vezes, você estuda menos tempo, mas você estuda melhor, com mais foco, com mais concentração. E Isso que significa, na prática, produtividade. Inclusive, quando você sair da fase de estudo e você entrar no mercado de trabalho, como os seus pais já devem estar... Você vai perceber isso, inclusive, que no próprio mercado de trabalho você também precisa dessas dicas de produtividade. Trabalhar muito não significa dizer que você está entregando muito. De repente, seu tempo está sendo mal utilizado. Pensa nisso e a tese é sempre, menos é mais. Faça menos coisas para você encontrar mais resultado positivo. E aí sim, você vai ter mais produtividade nos seus estudos. Falou? E olha, ainda sobre a produtividade, tem mais um pontinho antes que eu me esqueça, que é o seguinte. Na nossa plataforma, você tem altos recursos a começar. As nossas aulas nunca são longas, ou duram 40 minutos a 60 minutos. E você pode muito bem usar o recurso de você pausar. Pera, pera, pera, deixa eu voltar aqui a assistir de novo. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui, colocar uma velocidade um pouco maior para eu poder assistir isso aqui mais rápido. Tudo isso vai te trazer muito mais rendimento, produtividade, e eficácia na hora de você assistir às as nossas aulas. Ou seja, o Descomplica está do teu lado para te ajudar sempre, tá? E a nossa quinta dica é sobre reaprender a estudar. Nesse início de ano, muitos já vêm com um certo conceito. Não, é porque lá na escola em que eu estudava, no cursinho que eu fiz, talvez esteja na hora de você fazer uma autoavaliação. Será que o conceito sobre a maneira como eu venho estudando está fazendo sentido? Nesse início de ano, aproveita para questionar, será que o método, o processo que eu utilizei de estudos funcionou? Olha, eu acho que em redação fez sentido, eu acho que eu produzi o número de redações que eu deveria ter feito, eu acho que realmente eu utilizei uma estratégia adequada em redação, mas avalia, por exemplo, como é que foram seus estudos em matemática. Parou para ver que matemática é um quarto do Enem? Isso mesmo, 25% da prova do Enem vem da área da matemática. Será que você separou o seu tempo de estudos dedicando 25% a mais para matemática? De repente, você não soube fazer essa divisão, ou seja, bora reaprender a estudar? percebendo sobretudo qual é o volume de matéria que eu tenho, qual é o tamanho do desafio que eu vou encarar, o nome disso se chama Planejamento, Estratégia, e por isso que a gente está aqui para te ajudar, tá bom? Sexta dica, pessoal, e não menos importante que as anteriores, tá? Anota isso, você não está sozinha, você não está sozinho nessa. O Descomplica vai pegar você pela mão e vai conduzir você até a aprovação, pode acreditar, e anota aí. O Descomplica disponibiliza para você ao longo do ano inteiro monitorias. Tem chats em todas as aulas ao vivo. Você pode mandar para cá todas as dúvidas. A gente tem um setor aqui só para responder as suas dúvidas, as suas dificuldades, que é o setor de felicidade do aluno. Manda mensagem para cá que a gente vai te atender. tá certo? Agora! Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link para você assinar o Descomplica. Vem estudar com a gente 2020. A gente está aqui doidinho para te receber, para você fazer parte da nossa família. E, ó, você também pode seguir a gente nas redes sociais. Tem Twitter, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o nosso canal no YouTube. Se inscreve aqui no nosso canal. Inclusive, comenta aqui embaixo. Gostou dessas dicas? Você tem mais alguma dica nova para dar pra gente? O que você pretende fazer ao estudar sozinho esse ano? A gente tá aqui te esperando. Bora nessa? Estamos te esperando, hein? Tá aparecendo meu celular aí, desse jeito? Eu não vou ficar obviamente que não vou ficar olhando não, tá? Ele tá ligado que ele tem que aproximar a câmera pro meu rosto?